Bem-vindos a mais um vídeo, este vídeo vai ser um vídeo rápido que vos vai ajudar a mudar a linguagem da câmara Alphawise G70. Há muita gente que recebe esta câmara com uma linguagem desconhecida e depois não, não consegue navegar nos menus, e eu vou-vos ajudar, vou-vos mostrar onde é que fica essa opção para alterar a língua, ok? Fica por aí! Pessoal, às vezes recebe esta máquina com, com a interface em, em, em chinês, eu vou vos ensinar como é que se faz agora essa mudança. Então vocês mal ligam a câmera, ela começa logo aqui a piscar, porque ela está recebeu energia e está a gravar, por isso nós vamos parar de gravar, basta carregar aqui no OK. Ela parou de gravar. E agora temos de vir aqui assim aos settings. Vamos carregar uma vez, ele está aqui, mas nós queremos mudar aqui para os settings. Vamos aqui para os settings. E aqui vamos para baixo até apanharmos a opção de idioma, no meu caso ela já está em português, não é? Mas se nós viermos aqui ao idioma, que é este iconzinho aqui do A, carregamos no OK e temos aqui várias línguas, claro que o pessoal que recebe em chinês <risos> aparece aqui e não consegue perceber nada disto, não é? Pronto, mas basta entrar neste menu e escolher o, um, o idioma que vocês pretendem, ok? Pronto, basicamente é isto, espero que tenha ajudado aí o pessoal que, que recebe esta, esta câmara com uma linguagem que não conhece, por isso só tem que vir aquela, aquela, aos settings e escolher a opção idioma com este ícone e alterar para um idioma que já consigam pôr depois para o idioma que pretendem. Ok? Vá, maltinha, não tenho mais, peace and love e cuidado com a corona, ok? Vá, grande abraço!